todas as informações a seguir referente à caracterização do cliente e plano de negócio são fictícias, devendo ser consideradas apenas para objeto de estudo e conhecimento do processo de elaboração e avaliação do plano de negócio e investimento urbano. É, incluídos incluídos os empregados. Eu vou para receita. Vem aqui receita. A minha receita vai ser C3 receitas Vou clicar aqui Clicar aqui em criar atividade Atividade vai ser Venda De produtos Alimentícios Atividade vai ser é, Para digitar atividade, você vai, vai digitando, que o sistema vai identificando qual a atividade mais se, se assemelha ao que você digitar. Por se você deve digitar a... a atividade conforme o IBGE Cade, senai do IBGE os do do IBGE. Okay? Vou digitar com. Mercadorias em geral, a gente já reconheceu aqui embaixo, o código é 300 28, 50 mil. É, o primeiro produto vai ser produtos hortifruti granjeiro, né? a quantidade de produtos barra vendas anuais atual vai ser mil reais. Valor de mil reais vai ser o um valor produção vendas anuais projetados que vai ser 1.200 1200 a unidade de medida vai ser unidade Quantidade, unidade o preço por unidade vai ser 50 reais Agora vai incluir o produto Oxfuti Granjeiro. Agora seria o segundo produto que vai ser produtos higiene e limpeza. É, produtos vendas anuais, quantidade vai ser 5 mil. Projetado vai ser 5.500. valor de, de unidade. A, a unidade de medida vai ser unidade. O preço vai ser 15 reais. E o segundo produto, o serviço. O terceiro produto e serviço vai ser produtos diversos. A quantidade anual vai ser de mil reais. A quantidade projetada vai ser 1.100. A unidade medida vai ser também unidade e o valor unitário vai ser 20. Incluindo o serviço. Pronto. Feito isso, inclui todos os, os produtos e serviços. Vem aqui, tenho aqui salvar o plano de negócio. Salvar o plano de negócio. Deu ok.